E aí, jovem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotoVlog Belém. Eu peço um desculpa pra vocês, nos últimos vídeos o áudio tava saindo um pouco miado. É, e aí agora eu peguei e dei uma, uma geral aqui no microfone, uma ressoldagem dos fios, botei os fios novos. Vamos ver se, se some o chiado que tava. E, e também parte desse chiado vem dentro da câmera. E aí eu dei uma manutenção lá dentro dela Bora ver se... Se agora vai né Então eu acho que agora pode ficar Um pouco melhor do que estava antes O que o microfone eu tô usando aqui, quem me deu foi o Arthur Então aí eu tô Aquele meu primeiro microfone que Saiu um pouco mais grave a voz aí, isso estragou Era o melhor microfone que eu tinha Mas esse aqui também É muito bacana, gosto muito da qualidade dele, que o som não sai baixo Naquele meu som sair abaixo e agora estou testando gravar à noite com uma configuração da câmera diferente. Eu assisti umas videoaulas né, na internet de configuração de câmera, desconceitos e tudo mais e aí eu vi que. que vi que o que? Eu percebi que nas dicas lá dos cara era melhor a gente usar pra gravar de noite a 30 fps então tô gravando 1080 a 30 fps agora de noite porque dizendo lá o, o, o instrutor né do da videoaula ele disse que de noite como tem pouca luz então a 30 fps a câmera tem menos é, sensibilidade pra, pra forçar pra quando vem a 30 quadros né 30 quadros para ela processar, então em teoria, com pouca luz ela consegue deixar a qualidade melhor do que com é, 60. Então vamos ver aí se, se teve alguma diferença significativa. Não sei, vamos ver. Né? Só vai dar para ver depois que eu assisti, porque eu não testei antes de sair de casa. Só fiz ligar a câmera, botar os, os 30 fps. 1080 e sair e aí vamos ver se eu se eu achar que é besteira vamos ver mas dizendo ele lá que ele botou comparativo com 60 e 30 o de 30 saiu muito melhor do que a relação de 60 então bora ver 1080 a 30 fps vamos ver como é que a câmera trabalha Dizendo lá, a câmera trabalha mais lisa com um pouca energia a 30 fps Então. Vamos lá. O cara. Parece ser um. bastante experiente já, né? Na.. nas coisas técnicas da câmera, então bora ver se. Eu acho que o que ele fala talvez faça até sentido, sabe? Pela explicação que ele deu, né? Mas.. Na prática a gente descobre e, aí, mas, e a hora que a câmera dele era uma CJ cam Não tava fazendo teste com o GoPro não, era com esse SJ Então por isso eu... Acredito mais ainda na, na questão da... Da verdade, né? Da, do vídeo dele Então bora ver Enquanto isso eu tô indo ali na igreja Encontrar minha namorada E de lá a gente vai pra, pra casa dela pra jantar, assistir um filme e pensar em negócios para invertir. Somos um, dois empreendedores, né? Então a gente já viu aí. Então a gente tá me, me distraindo com um cara que ainda vai assassinar. Então a gente tá buscando aí um. A gente está com um projeto de investir em um negócio, não vou dizê-los ainda qual, qual é. Então, quando começar a dar certo, eu desconto qual é. está investindo no um ramo alimentício aí, então em breve vamos ver os resultados. Tem tudo para dar certo. não desejo em good vibes.